O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou ao programa Pânico seu retorno ao Brasil nesta quinta-feira, 30 de março. Segundo ele, 7h15 da manhã de quinta-feira estará em Brasília. Gente, Parece que você tem... é, ele está aqui, acho, ele está nada Acho nada, nada melhor ah. do que o próprio presidente responder. Olha. É, Olha. É, é. Mas está ao vivo? Está ao vivo? Está é? é? ao tá tá vivo. vivo. Alô, alô, Bolsonaro está ao vivo? Hum. Eu não acredito. Tá. <risos> que, horas, que horas são aí, aí em Orlando? Menos uma hora aqui. Menos uma hora. Então são 12h24. Bo Bolsonaro, é o seguinte: o que todo mundo está querendo saber se você vai voltar mesmo, parece que é quinta-feira, não é isso? É, a semana passada, antes desse problema aí do... que apareceu aí, desse plano aí para sequestrar e sequestrar o senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira, agora, à noite, com previsão de pousar. 7h15 da manhã em Brasília. Então, por enquanto, por enquanto está tudo certo. Bolsonaro disse que vai se reunir com o Partido Liberal e discutir as estratégias de sua futura atuação na política brasileira. O ex-presidente afirma que está sem mandato, mas que não está aposentado. 7h15 da manhã você vai estar em Brasília agora, quinta-feira. Quinta-feira, quinta positivo. Mas, Caramba, a gente Bolsonaro. Volta, ah. sai, retornando a uma normalidade, vamos assim dizer, né? É, no momento eu estou sem mandato, obviamente, mas eu estou aposentado Então a gente, vamos reunir o partido, nosso partido tem praticamente 20% das cadeiras na Câmara e Senado E nós vamos ver qual é a nossa estratégia, não pelo partido, mas pelo país Como nós podemos melhor nos, nos apresentar aí no Brasil Reafirmando que a direita política tornou-se muito forte e várias lideranças despontaram, ele citou como exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e enfatizou que não tem ambição pelo poder. O ex-presidente estimula a participação de mais jovens na política. Olha, da minha parte, eu não, não assumi isso tudo para mim. Eu ajudei a que aparecesse liderança. Não é nome mais mais conhecido. Quem era o Tarcísio, por exemplo? O Tarcísio é um excelente profissional. Fez a academia militar, atrás, fez o INE, passou o concurso para academia. Ele tem um QI privilegiado, um excelente gestor, e não tinha experiência política. Tá? Entrou na política, o Tarcísio foi descoberto. O que eu vejo daqui de fora é que ele está fazendo um muito bom trabalho em São Paulo. É uma liderança que ele fica no radar de todo mundo. Ele não tem ambição pelo poder. Tá? É, então, nós colaboramos com várias lideranças do Brasil, outras estão um pouco mais adormecidas ainda, mas estão indo muito bem. Tem o Rogério Marinho, lá do Rio do Norte. tá? É, tem, para o Brasil todo, deputados, senadores, etc. Então estão plantando. Tem muito jovem também que fala de polícia muito bem. Eu sempre conversei no Campo de Brasil, aqui também, moleque de 12 anos de idade que fala de polícia como como muito adulto não conhece. Então, eu acho que eu deixei, nós plantamos e deixamos um legado aí para muita gente a se interessar por política, que agora o pessoal está vendo. Bolsonaro voltou a criticar a esquerda ao citar estados brasileiros que mais se desenvolveram nos últimos anos e lamenta que os estados administrados pela esquerda permanecem em lamentável situação. Eu informação de quatro estados do Brasil que estão livres de desemprego, é, ou melhor, em pleno-emprego, pleno, chega próximo aí dos 4%. O plano, quais são os estados? Rondônia, os dois Mato Grosso e Santa Catarina. Eu pergunto: a esquerda, as esses dos países, qual esses estados, qual deveriam ser os estados melhores do Brasil? Eu devia ser do Nordeste, é onde a esquerda domina aproximadamente 20 anos. E é exatamente o contrário. A gente começa a ver onde é que está o erro. É a questão da administração. É, como essas pessoas investimos na questão de conhecimento e educação nesses estados tá? é quais são os estados que tem mais programas sociais tá e você começa a ver e quem administrou os estados ao longo dos últimos 15, 20 anos Você vê que a esquerda não está num bom caminho, gostaria que falassem, olha, a Bahia é o melhor estado do Brasil Pernambuco, Piauí porque é, o, o PT o PSD, o PDT estão lá, aos 20 anos é exatamente o contrário. Os estados melhores do Brasil são aqueles onde o PT não passou. O ex-presidente criticou o governo do suposto presidente Lula. Segundo ele, o Brasil corre o risco de uma venezuelização. E isso pode ser irreversível para o nosso país. A economia não perdoa jamais. E, e se um país onde a economia não roda, não vai, vai faltar dinheiro para todo mundo. É, então essas pessoas aí... É, foi no, na raivinha, ah, o capitão é, tem fama de truculento, sem educação, fala palavrão, é ditador, quer dar um golpe. Pô, é, quer dar um golpe teria dado enquanto era presidência, né? Mas jamais passou pela cabeça da gente. Né? Então são pessoas que ah, projetam um mundo ideal lá para frente, mas apenas o telhado da casa, não tem ali certo. Boa. É, a gente acompanha, eu tô aqui, eu não tô parado aqui, eu tô, eu tô ligo para muita gente do Brasil, assisto de vez em quando a parte do programa de vocês, né, e a gente tá vendo aqui que lamentavelmente nós estamos entrando num buraco aí que, que pode ser difícil de sair dele. Chega um ponto de uma venezuela da vida, você não sai mais, o que eu mais encontro aqui de, de fora do Brasil é só venezuelano, encontrei um jovem de 20 anos de idade, né, conversando comigo... Eu falei, está sozinho aqui? Ele falou que vai voltar. Ele falou, não. Quer dizer, já não tem mais na cabeça dele, não tem como você recuperar mais a Venezuela. Quem está dentro da Venezuela? Tem russo lá dentro, tem chinês, tem cubano, tem lá os coletivos, tem tudo que não presta lá dentro. E é o país mais rico do mundo em reserva de petróleo. Olha a missão. Como começou isso? Para mais conteúdo sobre política, acesse o canal Tony Rodrigues Além da Notícia, verifique sua inscrição e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e admiradores.